Cláudia? Oi, patrocínio, tudo bem? Tudo ótimo. Você me ouve? Ouve bem? Eu te ouço, eu te ouço. Te ouço bem. Que bom. Prazer gente... revê-la. Prazer também em revê agora tudo na, tudo na vida online. Né? É verdade. A gente acho que tá. Eu, eu, eu sinceramente. Não sei como que a gente sabe quantas pessoas tem aqui. Espera aí, deixa eu forçar aqui. Uh, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu tá, estou me reconhecendo aqui no programa, porque acho que você vai falar mais e eu vou ficar... Pega uma pergunta aqui. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Uh, tem... Se, se tiver alguém online, alguém pode dar um oi. Já está faltando agora, agora são 17 horas neste momento. Está parecendo que tem 10. Eu queria só confirmar isso. Está 10 lives. Oh, deixa eu ver, alguém. Olá. Oi, tem, então tá, Josilé mandou um eu oi. Já chegando daqui. aí, né? Adriano mandou um oi. Pode mandar um oi, gente. Isso, mande um oi. Isso, bastante um oi. Um oi. Isso aí só para a gente ter certeza que, tem, que a gente está sendo ouvido, né? Porque eu falo que esse mundo, esse mundo de, de isolamento, a gente precisa do outro para existir. A gente precisa saber que tem alguém lá do outro lado, né? A gente fica frustrada. Então tá bom. Então, eu acho que tá tá tudo certo assim, então, acho que 15, isso mesmo, tá entrando gente, vamos dar uns dois minutinhos, então a Josileta tá falando que tem saudade das nossas aulas, ah, a gente também tem saudade de dar aula, a gente também tem saudade de dar aula, eu, eu, eu não sei se quem tá entrando ali sabe, eu tô um pouco distante, porque eu tô estudando, tô estudando fora do Brasil, eu tô em Portugal, estou fazendo um doutorado, então... Eu tô com mais saudade ainda que o patrocínio porque eu parei de dar aula antes, porque eu parei em setembro, Boa. eu vim para cá em setembro. Eu vim para cá em setembro e de lá para cá eu não dei, mais, não dei mais aula, ao menos, presencial. Só assisti aula. Então eu tô com uma vontade de pegar o um microfone que você não tem noção. Do patrocínio. Você, é, Cláudia, quando, qual turma foi a última, você lembra? não? Qual foi a cidade? Foi Natal. Natal? Foi Natal. É. É. Eu dei a minha a minha última aula foi em março com o pessoal lá de Joinville. Foi assim foi. já naquele já estava já tava o pessoal começando a usar máscara no avião. Eu, eu dei Joinville. É, aqui em março a gente já estava já tava em isolamento. A gente entrou é. em isolamento aqui no dia 12 12 de março, 12, 13 de março. Né? E é, agora o a gente... final de semana do dia 16, foi bem aí, é. foi a última aqui... presencial. Aqui, embora a gente esteja, esteja numa, já na fase de desconfinamento, aulas não tem, não, aulas, é... as minhas aulas do doutorado foram todas é, para online e a minha filha, que também estuda na escola aqui, é, acabou, aqui o semestre acaba em setembro, né? O ano acaba em. Na verdade, o ano começa em setembro, o semestre letivo, e acaba em julho. Então, minha filha entrou de férias sexta-feira, por exemplo. E eu também. E, e não tem perspectiva muito de volta, não. Vamos ver se vai conseguir começar em setembro. Bom, eu acho que agora nós temos já uma audiência razoável. Opa, então, é, Márcio, Antônio, Amanda a da BCC mesmo, o Roberto, Josileia, o William, então vamos lá. Bom, eu vou começar falando, mas a aula hoje é do patrocínio, porque ele que é o um especialista em ISS, eu até dava aula também de SS porque eu falo muito de ICMS e também de direito tributário, né, minha área é mais indireto mas o, quem acompanha realmente o ISS, eu já estou um pouco afastada, inclusive, desses meses, é, é o patrocínio, então... Vai ser... Eu vou tentar, assim, é, só dar uma direcionada, uma organizada ali no, no, no debate. Então, o nosso tema, ele é bem propício para o momento, né? Que é o local de acolhimento do ISS, no momento em que a gente se viu obrigado, de uma hora para outra, a mudar o nosso local de trabalho, né? nós trabalhar a grande maioria das pessoas as, as que conseguem né fazer isso é, passaram a trabalhar em casa em home office e isso a gente quer entender do patrocínio qual é, qual é a, o impacto disso é, no futuro no presente no futuro porque na verdade o futuro ele ele ele foi ele foi puxado muito rápido para o presente né? Essa, essa, esse momento de pandemia acabou acelerando coisas que a gente talvez visse um pouquinho mais para frente e trouxe já para agora. Então, quais os impactos disso no local de recolhimento do ISS? Será que isso tende a modificar? Será que a jurisprudência, ela tende a se adaptar a isso? Tende a fazer novas interpretações ou não? Será que aquele conceito de uh, serviço como obrigação de fazer e fazer aonde mudou, vai mudar? É... Eu acho que a gente está num, num momento que foi acelerado, mas já estávamos vivendo uma desmaterialização das coisas e uma, vou, invent, vou usar um termo inventado, e uma servicificação das coisas. Então, a gente está com uma, uma desmaterialização das mercadorias, as mercadorias não tem mais o valor que tinham, e agora é muito serviço, tudo é serviço. E agora, na pandemia, a gente percebeu quanto, quanto que serviços da área digital cresceram, né? É então, Nossa, eu, eu li outro dia que, por exemplo, aquela plataforma Zoom, ela cresceu 3 mil por cento agora na, na, na pandemia. E, e os serviços, de forma geral, é, digitais, é, cresceram muito. Então, como que isso vai influenciar na legislação do ISS a gente, agora, na sexta-feira, teve recentemente aí uma decisão, na sexta-feira, do STF, uh, uh, com uma, uma decisão, uma tese, repercussão geral fixada, dizendo que a lista de serviço é taxativa, mas ela é interpretativa, ela é extensiva, ela tem uma interpretação extensiva, não foi unânime, mas foi a maioria, e... Que medo dessa interpretação extensiva. Então, o Patrocínio vai começar contando um pouco a história, né, das decisões, das interpretações, da legislação do local do recolhimento do ISS. E vocês que tiverem dúvida podem ir colocando ali no, no bate-papo e a gente vai direcionando ali essa conversa para o Patrocínio. Legal, ah, legal, atrasado. ótimo. Obrigado, Cláudia, obrigado por essa introdução, né? obrigado pelo convite da gente estar aqui juntos, né? podermos é, discutir um pouquinho essa questão tão polêmica. Agradecer também aqui a presença dos nossos amigos, que, que estão aqui dando o prazer, né? dando a honra da, da, da, da presença. Agradecer os alunos, provavelmente nós temos muitos alunos aqui né? na, na, na sala. É, e, por favor, como disse a Cláudia, surgiu uma dúvida e pode mandar para a gente, nós vamos, se não der para falar hoje, né, nesse momento, eu me comprometo a manter contato com vocês e tentar ajudar a esclarecer, tá? Bom, como a Cláudia falou, é, t -t todo esse contexto atual é, pode repercutir, isso tudo pode repercutir em jurisprudência e inclusive no próprio processo legislativo, né Cláudia? Alterações, inclusive. Mas antes de chegarmos na regra atual, é, de onde que tiraram isso, né? Como é que o legislador chegou nessa regrinha que nós usamos hoje, que é muito questionada, há muitas críticas, inclusive, em relação a ela, né, por privilegiar alguns municípios em detrimento de outros. Mas, então, antes de abordar essa regra, rapidamente, eu queria comentar com vocês que tudo começou, né, a origem de tudo, eu fui buscar lá no, no, no livro do professor Bernardo Ribeiro de Moraes, ele fala que a primeira regra, para tributar serviço, e ela surgiu com o Código Tributário Nacional. 1966, pessoal. Então, lá em 66, surgiu a primeira regrinha, e lá, e olha que interessante, lá o legislador ele privilegiou o local onde se efetiva a prestação de serviços. Então, Cláudia, veja que interessante, lá atrás, em 66, é, não tinha é, regra... Falando de fato gerador, de estabelecimento do prestador, a regra era única. O ISS é devido no local onde se efetiva a prestação de serviço. Ponto. Para todos, ok? O tempo passou um pouquinho. No ano seguinte, eles já mexeram. Ato complementar número 36 de 67. E aí eles começaram a. O legislador, ele deve ter tido as suas razões ali, né? De, de, de momento histórico. E o legislador colocou assim, ó, eu vou selecionar algumas exceções, essas vão pagar onde presta, que era a regra geral antiga, separou alguns, como construção civil, por exemplo, que desde muito tempo é assim, e falou assim, olha, e o resto não, o resto agora, o restante dos serviços que não, vão, não pagam onde executa, vão pagar no local, é, ele chamou de sede da empresa. Veja que aqui o legislador já começou a dar valor muito mais para a sede, pessoal, do que para o local onde se desenvolve a atividade. Ele já, não, ele, já, ele já lançou mão daquela regrinha do local da prestação, local da ocorrência do fato gerador, não pensou em estabelecimento prestador ainda e falou, paga na sede. Será que seria a solução para os dias de hoje? Bom, o tempo passou novamente, Veio o Decreto-Lei 406, em 68, e vejam que essa questão de pagar na sede da empresa não perdurou por muito tempo, foi um ano só. Aí o legislador inventou o que a gente conhece hoje. Tá? Surgiu pela primeira vez na lei, Decreto-Lei 406, a expressão estabelecimento prestador. Certo? É, é, e é como está hoje. Certo? Estabelecimento prestador é o que diz a lei a respeito do local do pagamento. E aqui, Cláudia, uma observação importante para todos que estão com a gente aqui nessa discussão, isso que nós estamos debatendo aqui, pessoal, é matéria exclusiva de lei complementar. Isso é importante, né, Cláudia? Os prefeitos não podem legislar sobre isso. Ok, gente? Os prefeitos, a Câmara... Ah, mas eu não gosto dessa regra e eu quero criar outra aqui na minha cidade. Pode? Não pode. É matéria exclusiva de lei complementar. E, e importante isso, porque só o Congresso Nacional que pode alterar. Então vejam, lá em 68, criou-se essa regra estabelecimento prestador e ela vale até hoje. Mas, mas, ao longo do tempo, década de 90, mais ou menos, década de 90, vem o STJ, lá em Brasília vocês sabem, relembrando, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que é esse que eu estou falando, e temos o Supremo Tribunal Federal. Vem o STJ e diz assim, Embora a lei mande pagar no estabelecimento prestador, nós entendemos que isso fere o princípio da territorialidade e começaram a pipocar as decisões que, diz, que dizem mais ou menos assim, é, o ISS é devido ao município onde ocorre o fato gerador. Olha que interessante, então, pessoal. A lei dizia uma coisa, estabelecimento prestador, e vem o STJ e fala assim, não... É, embora esteja escrito isso, não foi isso que o legislador quis dizer. Ele quis que o ISS vá para o município onde ocorre o fato gerador. Pessoal, isso persistiu por muito tempo no STJ. Tínhamos várias decisões nesse sentido. Eu puxei decisões no ano 2000, começou em 90, 2000, 2002, até que uma das ministras falou o seguinte, olha, espera um pouquinho, nós estamos tomando uma decisão aqui que ela contraria é, expressamente o que diz a lei. A lei diz uma coisa e nós estamos aplicando outra. E foi onde se iniciou uma nova discussão em torno do tema. Coincidentemente, nós estamos agora na linha do tempo em 2003, claro que em 2003, e em 2003 surgiu então a Lei Complementar 116, que é a que está valendo até hoje. Com a Lei Complementar, ou melhor, embora a Lei Complementar tenha copiado a regra, estabelecimento prestador, o STJ aproveitou esse momento histórico e passou a interpretar de maneira diferente. Abandonou a tese, abandonou a tese do local da ocorrência do fato gerador e passou a interpretar estabelecimento prestador conforme a lei estabelece. Artigo 4º da Lei Complementar 116. E aí, pessoal, de lá para cá, então, a gente tem tido uma certa... É, Embora tenha, tenha divergências, o STJ, ele, ele fechou ali a, ao seu entendimento, é, no sentido de que é, estabelecimento prestador, ele é caracterizado por uma série de... Voltei. Voltei, Voltei também. <risos> voltamos, eu não sei o que aconteceu né? acho, que, acho que por fim saímos os dois mas voltamos, Cláudia é. eu paro por aqui, porque na linha do tempo então a gente chegou em 2003 que é a regrinha atual, é. que fala de estabelecimento prestador, ok? então é essa que nós vamos trabalhar aqui o nosso nosso estudo de hoje, tá bom? por favor, é. faça suas considerações aí e a gente segue é, eu tenho, na verdade, assim, alguns pontos uh, para discutir com você, né, com relação ao a local, de, de local de recolhimento do ISS, mas ma, muito mais em relação às, às novas tecnologias. Assim, então, por isso que é até importante também o pessoal que está escutando, agora caiu uma parte, então deve estar voltando, é, fazerem perguntas práticas é, é, sobre isso. Então, é... Sobre, especificamente sobre o, o tema 296, que foi julgado em repercussão geral, eu só vou ler até o tema para ficar claro. Ele diz o seguinte, é taxativa a lista de serviços sujeita ao ISS, que se refere ao artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, admitindo, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei, em razão da interpretação extensiva. Eu queria que você comentasse, primeiro, essa interpretação, o que ele fala aqui, interpretação extensiva, qual, o, qual é, é a interferência disso no local de recolhimento do ISS? Quer dizer, quando você tem lá o, a lista de serviços, e aí agora o STF diz que o legislador pode ter uma interpretação extensiva, mas não diz quais são os parâmetros dessa interpretação extensiva. É Será que pode haver excessos interpretativos com relação a isso? A gente já tem expressões abrangentes na lista de serviço, como ele falar qualquer serviço, qualquer natureza. A gente pode ter esse excesso e, entendo este excesso, como fixar o local de recolhimento, já que a lista, a lista, a fixação do local de recolhimento, ela também é taxativa, porque ela usa, ela usa os itens da lista. Como que eu faço essa interpretação extensiva com o local de recolhimento? Enfim, eu queria Legal. discutir um pouco sobre isso. Ótimo. É, na verdade, a questão do enquadramento na lista está diretamente relacionada com a questão do local do pagamento. Certo, pessoal? É importante, é, eu costumo dizer em sala de aula, inclusive, né, que às vezes, um, um certo dia eu recebi um e-mail de uma aluna e depois eu com alguns e-mails, porque existe uma dúvida sobre o local do pagamento. E o primeiro e-mail que eu recebi, a aluna ela foi descrevendo a, a, a operação, foi escrevendo, e ela estava tão, acho que, envolvida com aquele assunto, que ela escreveu uns 10 parágrafos para mandar para mim. Só que, apesar de escrever 10 parágrafos, a única coisa que ela não colocou foi qual era o serviço. Né? Quer dizer, ela estava ela, ela, ela tão envolvida com aquilo, que na cabeça dela estava subentendido, mas não basta estar subentendido. Eu preciso saber qual é o serviço. Por quê, pessoal? Porque, como eu estava dizendo da lei, da lei Complementar 116, é, primeiro eu vejo se o serviço está na lista, portanto, a questão da taxa atividade. Depois que eu descubro se ele está na lista, eu enquadro, identifico o subitem e só aí eu sei qual é a regra. Por exemplo, se eu enquadrar o serviço de decoração e jardinagem na lista, eu sei que a regrinha para esse serviço é o local da execução. Certo? Ou seja... Esse, essa empresa vai pagar ISS lá onde fez a decoração. Ok? Por outro lado, se eu descubro que o serviço é, por exemplo, é, consultoria, e aliás, consultoria por telefone ou pela internet, é, a regra é outra: a regra é estabelecimento prestador. Então, falando um pouquinho desse julgado, é, o, o Supremo tem trabalhado bastante nesses dias, né, Cláudia? É, os últimos, os oh. últimos 20 dias. Eles, é, fizeram, é, é, eles fizeram em 20 dias o que não tinham feito aí em, em vários anos, viu, gente? Porque esse processo, por exemplo, que a, que a Cláudia se referiu, que estava lá na, na lista de espera, é, para vocês terem uma ideia, pessoal, é uma autuação, a autuação é de um banco, é, o banco foi autuado 2003-2-1, é, não, 3 2 1 2099 Quer dizer, nós estamos falando, nós estamos falando, é, demorou 20 anos e a prefeitura ainda não pôs a mão no dinheiro. Então, Era isso é insegurança isso... jurídica, porque nem o banco tinha certeza que devia pagar e nem o contribu... e nem a prefeitura tinha certeza que ia receber. 20 anos, não, pessoal. Não... E isso é um problema seríssimo no mundo atual, porque os conceitos eles mudam, Exato. evoluem numa pressa absurda, cada vez mais rápido. Então, por exemplo, é a mesma questão que a gente já se discute, e ah, o SF está para decidir, não decide software. Não, não tem mais nem por que decidir, não é mais nada aquilo do que está... Não é, não é, a gente não, não vai discutir nada daquilo que está previsto ali na, na, naquela, naquele, naquele processo, então não faz mais sentido nenhum nem julgar. É. Então, ou, ou, ou, ou os tribunais precisam ser rápidos e precisam ser eficazes né, nesse tipo de julgamento, ou a gente perde o objeto, né? se é. perde o objeto. E aí a gente fica com o né, essa insegurança jurídica imensa, porque... É, tudo bem, a gente tem essa questão do estabelecimento do prestador, mas outro problema que a gente tem seríssimo é a definição do estabelecimento do prestador que é o grande tema hoje né? você muda onde, o que é afinal o estabelecimento do prestador né? é qual é a definição efetiva Bom, então aí Cláudia, voltando ao processo do STF lá, né, para contar um pouquinho só da história pessoal, vem o Supremo e diz, que, aliás é o que ele disse é o que já estava já sendo dito por muito tempo. Ele só bateu o martelo sobre a constitucionalidade disso. Eu tenho para mim, que eu tenho, até coloquei isso no meu livro, é o que eu defendo, que essa tal interpretação extensiva, eu gosto mais até da expressão interpretação compreensiva da lista. Eu gosto mais do termo é, compreensiva do que é, extensiva, tá, pessoal? É, em que sentido para mim? É, qual é o limite? É, o contribuinte vai ser tributado, e aí isso tem a ver com a compreensão, ele vai ser tributado independentemente do nome que ele dê para o serviço dele. E é, eu, eu penso que esse é o limite para, o, para o, o, a tributação. É, não importa que... o nome do Esse, esse, isso, esse é ponto verdade. é bem importante, porque a gente não pode ficar alegando Ai, que não é nem serviço nem mercadoria. Porque se você, tem, é, se você tem lucratividade com aquilo, se você, então, novos serviços que estão surgindo, eles não podem vir nessa, nessa, é, nessa linha de pensamento de que não é nem mercadoria e nem serviço, e, portanto, não tem tributação nenhuma, porque senão a gente fica se evadindo, né? Esse ponto que eu não bem é importante É isso aí. Ou seja, não importa o nome, vamos esquecer um pouquinho o nome, vamos olhar para a relação jurídica, o objeto do contrato, o que os, os, as partes almejavam resolver quando um contratou o outro. É por aí o caminho. E o um exemplo que eu dou em sala de aula, pessoal, rapidamente eu vou, vou, vou repetir aqui, é aquele do professor. Né? Aí o professor chega, olha para a lista, professor não está na lista. Então eu poderia dizer assim, professor, você não paga ISS, porque você não aparece na lista expressamente. Aí o professor fala assim, não, mas eu, eu sou professor, mas eu dou aula, essa é a minha atividade, dar aula. Dar aula não está na lista. Aí ele diz assim, não, mas olha, além de dar aula, eu sou professor, eu dou aula, eu leciono. Gente, essas três atividades que ele descreveu com nome diferente, não estão na lista. Então o professor poderia defender que ele não pague ISS. Certo? Ele poderia falar, não, eu não vou pagar a hora. A lista é taxativa. E aí eu vou na lista meu nome, essas expressões não estão lá. Então, aí vem a interpretação compreensiva. O que está por detrás disso que ele, que ele usa para se, se apresentar é o ensino, a instrução de qualquer grau ou natureza. É a transmissão do conhecimento. E aí vem o legislador e ele quis tributar o ensino. Por qualquer meio. Então, o professor, aquele que dá aula... Aquele que transmite o conhecimento, que eleciona, ele é tributado pelo ISS, porque na lista nós temos o ensino. Então, é assim que eu enxergo, Cláudia, a questão do, do limite né, para o, o, o município, né, para o ente tributante, é, exercer a sua competência. Ele pode tributar independente do nome, mas é preciso que, pela natureza da operação, primeiro, seja um serviço. O primeiro requisito, pessoal, precisa ser um serviço. E o segundo requisito é que esteja na lista. Acho que esse é o caminho. Uma vez identificada o sub-item, aí a gente volta para a questão do local do pagamento, certo? Qual é o município competente? Voltando um pouquinho ao professor Bernardo Ribeiro de Moraes, lá em 60 e a obra dele era década de 60, né? Ele já falava que esse é um dos mais tormentosos assuntos quando se fala de tributação de serviço. Porque você nunca vai contentar, né, Cláudia? Não é? é você nunca vai contentar. Ele... Por favor, diga. Eu não ouvi. Não, eu falei, mal sabia ele que estava para vir. Não é? O que estava para vir, é. né? Não é? Quer dizer, então, então vejam, é, não é simples mesmo. O que, o, que eu, o que eu acho, assim, é que nós, nós somos gestores, aqueles que, que são consultados por empresas, pelos nossos clientes, né? A empresa que a gente representa... O que nós temos sempre que defender, pessoal, é muito importante isso, é inadmissível pagar duas vezes. Não é, Cláudia? Inadmissível pagar duas vezes o mesmo imposto. Certo, pessoal? Isso é inadmissível. Então, é por isso que é importante conhecer a regra, e aí, é, eu costumo dizer assim, você conhece a regra, e se você fica convencido dela, paga para o município, então, que é o, que é o credor, e você vai discutir com outro município é, para afastar a exigência que ele está te fazendo. Não pague duas vezes. Isso é inadmissível, certo? Cláudio, eu acho que assim, que em termos de interpretação extensiva e aí a definição, eu, eu vejo dessa maneira, tá? Aí, tá. por favor, faça alguma consideração, mas a gente vai aprofundando esse, esse estudo eu, aí. Eu vou. Eu vou é, preferir as perguntas dos alunos que estão fazendo, então eu vou aqui na ordem o Anderson, ele ele fala o seguinte sempre tenho dúvidas sobre o artigo terceiro, os serviços dos, dos incisos 1 ao 25 independente do local do tomador ou do prestador, o que vale ao local da execução, é isso? Isso, repete o nome dele para mim, Cláudia Anderson o Anderson, Anderson é o seguinte, ó é, o legislador, ele criou a regra do estabelecimento prestador, que é a que nós estamos debatendo aqui, mas ele falou assim, eu vou separar alguns casos que não, cujo ISS não será pago no estabelecimento prestador. E aí, é, a gente costuma resumir essa regra, que são as exceções, falando assim, olha, você paga onde executa. Mas, na verdade, se a gente for na regrinha, é, Para cada inciso, são 25, tem uma regrinha própria. Por exemplo, é, quando eu falo de segurança, vigilância e monitoramento, a lei diz assim, o ISS vai ser pago no local do bem vigiado. Ou seja, não é na sede da empresa que, que faz a segurança, não é no estabelecimento prestador dela, mas é no local do bem vigiado. Por isso que nós costumamos dizer assim, olha, é lá que está executando a segurança, então é local da execução. É, então tem razão, tem sentido o que ele colocou na pergunta, Cláudia? É, de fato, nesses casos, não tem nada, essa regra não leva em conta o estabelecimento prestador, a sede da empresa, o seu domicílio, nada disso é relevante, pessoal, para os 25 incisos. O relevante ali é o local escolhido pelo legislador. Construção civil, por exemplo, o ISS é devido no local da obra, no local do canteiro de obra. Okay? Eu, falei, eu dei o exemplo do, do monitoramento. Vamos ao exemplo da, da, da decoração e jardinagem. O ISS é devido no local da decoração. Então vejam, não importa onde está o tomador e não importa onde está o prestador, importa o local da operação escolhida pelo legislador. É isso, né, Cláudia? Acho que é importante é. deixar claro que é, tomador e prestador, eles não foram colocados como, é, utilizados como critério para definir. A lei escolheu o local da operação, e é lá que eu pago. É onde dá menos problema, tá, pessoal? Essa regra é um pouco menos problemática. O problema mesmo é quando ele fala estabelecimento prestador. Patrocínio, é, vamos imaginar um serviço que esteja fora dos itens, uh, que estejam fora desses 25 itens, que é no local da execução. É, um serviço que seja, por exemplo, de tecnologia da informação, então, um profissional de TI, e que até antes da, da pandemia ele trabalhava na sede da empresa, no local de estabelecimento do prestador. Tinha uma sede lá, enfim, tal, e ele ia todo dia, das 8 às 18, trabalhar lá na sede. Uh, veio a pandemia, ele começou a trabalhar em home office. A empresa vê aquele novo cenário e percebe que aquele profissional pode trabalhar em home office de eterno, ou seja, ele não precisa mais ir para o local. E, na verdade, a empresa percebe isso com alguns funcionários e faz o quê? Diminui o local do estabelecimento ou a sede dela e coloca os funcionários home office. Imagina que a empresa esteja na cidade de São Paulo e esse funcionário ele mora na cidade de Osasco. Ele agora trabalha 100% do tempo dentro da sua casa home office, mas com uh, com uma com, com um vínculo empregatício por por por CLT por CLT tá Uh, com essa empresa, mas 100% do tempo na sua casa. Uh, pergunta, onde é o local do estabelecimento do prestador? Na casa dele em Osasco ou na sede da empresa em São Paulo? Tá. Olha só, eu acho, Cláudia, que nesse seu exemplo, em que os funcionários são deslocados né, e passam a exercer o trabalho serviço, é, do domicílio, né, da sua casa, é, é, é, esse deslocamento do funcionário, que tem vínculo trabalhista, não é isso? Que você falou do CLT. Sim. Sim. É, é, essa movimentação do corpo de funcionários, eu penso que ela interfere pouco na, na questão da regra. Tá? Ela pode vir a ser relevante, dependendo do impacto, sim, mas é, eu acho menos provável. Por quê? Porque nós estamos olhando para o estabelecimento prestador da empresa e não do funcionário. Certo? Então, quer dizer, vamos, vamos, vamos, eu quero, antes de, de voltar para o seu exemplo, vamos imaginar o seguinte. O um escritório da advocacia, que está em São Paulo, e nesse período da pandemia, os advogados estão em casa. Certo? O escritório da advocacia, Bom. ele, então, precisou fechar as portas, mas até então, o estabelecimento prestador era é o endereço do escritório da advocacia. Então, esse, esse deslocamento provisório, né, por um período, desses funcionários, advogados que estão em casa, penso eu que, pelo menos por enquanto, nessa estrutura é, temporária, não seria capaz de intervir na, na, na incidência, no local da incidência. O estabelecimento prestador continuaria sendo escritório, foi eleito para isso, embora os funcionários, os advogados tenham se deslocado. Eu acho que o impacto maior, Cláudio, eu acho que pode pegar um pouco mais, se nós pensarmos, aí agora eu já não estou falando mais, vamos imaginar uma, uma empresa menor de tecnologia, em que os sócios prestam o serviço pessoalmente, eles são em três ou quatro sócios, e aí, ao invés de alugar uma sala, que era o estabelecimento prestador deles, lá em Barueri, por exemplo, eles resolvem rescindir o contrato por causa de custo e cada um dos sócios vai para sua casa. Certo? Aí, quer dizer, aí eles não têm mais o estabelecimento prestador, resolveram, ó, vamos cortar custo, então eles não podem manter mais aquele endereço no contrato social. Aí eu penso que o impacto é maior. Ou seja, aí, pessoal, primeira providência, eu deveria alterar o contrato social e escolher como meu é, endereço agora, eu deveria escolher o meu domicílio. E aí, Cláudio, eu vou para a segunda parte da mesma regra, né? Que lá diz o seguinte: quando eu não tenho estabelecimento, certo? Eles resolveram abolir o estabelecimento por custo. É, a regra manda pagar o ISS no domicílio do prestador. Então, aí eu penso que houve uma, uma a situação fática é, a ser considerada para definir a competência tributária. Deixou de ser em Barueri, e vamos imaginar que eles moram, os três, em São Paulo, a competência passou a ser de São Paulo. Aí eu penso que isso é bastante relevante. E por que, que eu digo isso, Cláudia? Só complementando eu volto para você. As decisões mais recentes, pessoal, olhando para a regrinha do artigo 3º, que ela é complementada pelo artigo 4º, eu fiz uma busca recentemente aí no Poder Judiciário, as decisões mais recentes estão levando em conta, é como se nós estivéssemos voltando no tempo, Cláudio. É impressionante como no Brasil as coisas andam assim em ondas, né? que parece que o passado de volta para o presente. Eu falei para vocês aqui, que lá em 1967, a regra legal era a sede da empresa. E vocês acreditam, Cláudia, que as mais recentes decisões dos tribunais de justiça, inclusive, estão entendendo o tal estabelecimento prestador como sede da empresa? Ou seja, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo, para a gente captar bem. Imagina vocês uma empresa que conserta elevador conserta esteira rolante e escada rolante. Ela está em Santos. Esse, aliás, é um caso real. Ela está em Santos. Os funcionários dela, eles precisam, eles saem para consertar esteira rolante, a escada rolante, o elevador, Guarujá e Praia Grande. E aí essa empresa perguntou para o Poder Judiciário, onde eu pago meu ISS? O meu estabelecimento prestador está em Santos, ou o estabelecimento prestador se desloca lá para o shopping center onde ele consertou a escada ou no prédio ou onde com... consertou o elevador vem o poder judiciário e diz assim, não se o legislador quisesse olha, olha onde vai a interpretação pessoal, se o legislador quisesse que o conserto de elevador o ISS fosse pago lá onde conserta o legislador teria colocado o conserto de elevador como uma das exceções, o 26. Quando o legislador não escolheu jogar para o local da operação, significa dizer o quê? Que mesmo que você se desloque, a equipe foi lá, a equipe fez lá lá, lá em, no Guarujá, lá na Praia Grande, o ISS é integralmente devido a Santos, onde a empresa tem o seu escritório, administrativo, telefone... Para o Poder Judiciário, então, eles estão evoluindo com a interpretação no sentido de que não importa se você se desloca. O que importa é a sua sede, a sua estrutura. E essa sua estrutura é o estabelecimento prestador. Então, Cláudia, você veja que a gente virou, virou, virou e está voltando para uma interpretação mais restritiva e principalmente mais centralizadora, né? Eu, caso. Por favor. Eu, eu acho assim, o, a, é, operacionalmente, né, para o pro prestador de serviço, operacionalmente, não há dúvida que para ele é muito melhor que seja tanto o prestador como o tomador, que seja no local do estabelecimento do prestador, que seja a sede ou domicílio, enfim, onde ele exerce a sua atividade. Né, que não seja no local onde ele presta o serviço, onde ele executa. Mas, ao mesmo tempo, essa regra causa uma injustiça tributária muito grande. Porque você tem uma acumulação de ISS nos grandes centros, que já tem uma arrecadação maior, e você tem uma não, não tem arrecadação, tem uma perda de arrecadação nas, nos municípios que efetivamente foi executado o serviço. Então, assim, é uma. É, pode ser. Você pode ser, se, se chama até de evolução, né? Porque a, a, a jurisprudência está evoluindo nesse sentido. É uma evolução na jurisprudência com relação à fixação, que, na verdade, traz uma involução, pra, na minha opinião, na justiça tributária. Porque a, a, é, é, a gente tem, sei lá, 5 mil e quantos municípios? 5.570. 5.570. Oh, pois é, outro dia eu li que tem 5.570, sendo que o, os, grandes, os grandes arrecadadores de DSS no Brasil são nove. São nove, não quer dizer, não chega nem a ser as 27, as 27 capitais. É, é, então, é, é, não, não dá para pensar, né? A gente, a gente precisa repensar o sistema tributário como um precisa. todo. Eu acho que essa, essa época, mais ainda porque a pandemia fez, é, des, destacou as desigualdades sociais do Brasil que todo mundo já conhecia mas ela destacou né? Tornou, tornou mais gritante e uma das uma das razões dessa desigualdade uma das obviamente é a questão tributária e o ISS tem um tem um fator importante nesse ponto Sim. né que é, é isso então eu acho que é uma coisa que talvez tem que se ter que ser ponderado lá na frente o Ainda o Anderson fala sobre aquisição de software no exterior, se cabe ICMS ou ISS. Software, a gente tem um problema seríssimo, que é a definição, se software é considerado como serviço ou como mercadoria. Anderson, eu vou te falar, eu, a gente não, eu não vou me dedicar, nem eu patrocinar, responder a sua questão na integralidade, porque é, seria outra webinar, né? Para é, contar é. Toda, toda a trajetória do ICMS e do ISS. A gente até pode fazer, se vocês pedirem lá para... Para a BSSP, a gente pode até fazer uma nesse sentido. Mas a gente está vivendo um problema seríssimo de definição de mercadoria e de serviço. Portanto, de ICMS e ISS. Aí eu vou dizer só uma coisa, assim, uma experiência. Aqui em Portugal, na Europa, na verdade, a gente tem o IVA, que é o Imposto de Valor Adicionado, é o Imposto de Valor Agregado. Que, neste ponto, neste ponto é parecido com o IBS, Imposto de Bens e Serviços, que está a emenda constitucional, tramitando no Congresso Nacional da Reforma Tributária, que une o ICMS, ISS, PI, PIS e COFINS. Aqui, não tem, aqui o IVA não interessa se é mercadoria ou se é serviço. Incide IVA e pronto. Então, não tem essa, exemplo, essa discussão. Ah, software é ISS ou ICMS? É IVA. E acabou. Entendeu? Então, aqui a gente tem essa questão do conflito de competência que dá muita insegurança é, jurídica. Então, eu, vou, eu vou, não, é, não vou... Não vou desenvolver essa tua pergunta, porque senão a gente, é outro, é um binário. eu vou para a próxima do Frederico, que perguntou, falou, boa tarde, a previsão de julgamento do mérito da ADI uh, 5835, o STF retirou de pauta virtual uh, de 19 do 6. Ô, Cláudia, eu não sei se ele explicou aí, eu tô, eu tô achando que ele está se referindo à din dos incisos 23, 24 e 25, será que é isso? Ele falou? Eu vou, deixa, eu, deixa eu lhe perguntar de novo. Por favor. Enquanto isso, Cláudio, enquanto ele responde, eu concordo totalmente com o que você falou. Ou seja, essa tendência do judiciário de mandar pagar na sede, que é uma tendência que está tá né, tá, tá crescendo, ela, inclusive, ela, ela, ela possibilita, ela fomenta a guerra fiscal, né, Cláudia? Bora. Sim, sim. Porque aí, aí, gente, eu escolho o um município que pratica alíquotas de 2%, que é a mínima, eu instalo a minha estrutura lá e eu saio prestando Exatamente. serviço para o Brasil inteiro. Certo? Exatamente. Quer ver outro exemplo que é interessante e que às vezes mostra essa desigualdade, que é real também? A empresa ela está estabelecida no município, ela tem os seus funcionários, veículos, estrutura, equipamentos, tudo, tudo que ela precisa para prestar serviço. Qual é o serviço? Dedetização. Pulverização, dedetização, desratização, aqueles, aqueles serviços, então, de, ligados, né, a, a que, ou melhor, que exigem que o profissional vá até o local. Como está decidindo o Poder Judiciário? Não importa, não importa onde está sendo feita a dedetização. Eu tenho uma empresa de dedetização, de dedetização em Campinas... E ela foi fazer dedetização em Presidente Prudente, mandou uma equipe lá. Para o ST. Para, para o tribunal. Para o Poder Judiciário, é irrelevante as operações que ocorreram lá em Presidente Prudente. Para o Poder Judiciário, embora eles tenham se deslocado, a competência ficou com Campinas, onde ela tem a sua sede, onde ela tem a sua estrutura. Então percebam que além de privilegiar poucos, né, Cláudia, centralizar tem também a questão da própria guerra fiscal, e não há dúvida nenhuma de que isso é muito, muito injusto com os demais municípios. Né? Ele respondeu então, a qual? Respondeu, ele falou que é isso mesmo, a dos incisos, para que ver outra pergunta em cima, 23, 24 e 25 do artigo 3 o E ó, que já tem a Tatiana, a Tatiana falando, sim, por favor, faça um webinar de aquisição de software ICMS e ISS. <risos> E aí, então, já complementando a pergunta do, do Frederico, que é isso mesmo que você imaginou, e a Tatiana, a Tatiana é a Tatiana, minha amiga, por sinal, Tatiana Russo, beijo para você, ela está perguntando assim, naquele exemplo que a gente colocou, como, naquele exemplo que a colocou dos sócios, que você colocou dos sócios desfazer a empresa, como conseguir o Cepol, né, que é o cadastro, nesse caso? E aí, ela pergunta: como obter o CEPOM se esses sócios prestarem serviço de seus domicílios localizados fora da capital? Então, são as duas perguntas, da complementação do Frederico e da Tatiana. Aliás, as duas me remetem ao Supremo, né? As duas. Porque a primeira, a primeira falando dos subitens 23, 24 e 25, do artigo 3, eu me surpreendi, Cláudia, quando eu vi a notícia de que o Supremo ia julgar. E, na verdade, tem o Madim e tem também um outro processo, são dois, né, dois processos que estão lá juntinhos, ministro Alexandre de Moraes. Eu me surpreendi porque eu achei que seria muita... É, eu, eu imaginei que o Supremo, decidindo de um lado ou do outro, ele ia trazer muito mais problema do que solução, com a, com a decisão propriamente dita. Porque a decisão em relação a essa questão do 23, 24 e 25, ela está muito ligada a um projeto de lei que está no Congresso e que está prestes a ser aprovado. Ou pelo menos estava prestes até né, a pandemia aí. Lá no Congresso, eles vão dar o conceito de estabelecimento tomador, estão criando algumas obrigações acessórias únicas para que as empresas possam pagar o ISS nos 5.570 município, municípios. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando, quando eu digo isso, nós estamos falando de plano de saúde, estamos falando de leasing, certo? E estamos falando também de administração de cartões. Então, havia uma... uma é, havia O Supremo estava sincronizando, o Supremo estava sincronizando a decisão deles com a aprovação pelo Congresso desses requisitos para a regrinha ficar redonda. E aí sim, o Supremo, então, tomaria decisão e a, a situação estaria definida para frente pela mudança na lei. Como o Congresso não andou, eu creio que seja esse um dos motivos do Supremo ter tirado de pauta. Tô aqui, tô pessoal, tô arriscando um palpite, tá? Tô arriscando um palpite. Pode ser que volte para pauta e ele julgue, mas creio que tem uma certa pendência desse projeto de lei que está no Congresso. Se alguém quiser, eu tenho o número do projeto de lei. Não me lembro agora, mas eu tenho manda um e-mail para mim e faz o um contato comigo que eu encaminho, tá? E aí, falando do CEPOM, emendando aqui o STF, tem também um julgado, tem um processo, um recurso extraordinário que está lá no Supremo, para que o Supremo diga se o CEPOM é constitucional ou não. Certo? Então, o Supremo vai dizer se o município pode instituir cadastros, eu já adianto a minha opinião, que eu acho que o município pode sim instituir um cadastro, porque ele, ele, ele, na verdade, ele está pedindo informações para que ele examine a operação e saiba se é competente ou não, tanto que o município de São Paulo, por exemplo, ele abre mão da competência quando você prova que você existe em outra cidade. Então, até aí, não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Mas eu acho que é inconstitucional quando o município institui como penalidade para quem não se inscreve a retenção da fonte. O descumprimento de uma obrigação acessória, que é o cadastro, não tem o condão de transformar o um município incompetente para exigir o ISS, ainda que por retenção da fonte. Então eu acho que não passa pelo crivo do Supremo. E aí a pergunta veio no sentido de como fazer para provar que eu estou em casa... Né? Eu estou em casa, e, e, mas eu não consigo ser bom. Infelizmente, é isso mesmo que acontece, né, Cláudia? Ou seja, o município de São Paulo, eu, eu, até, eu até reputo isso como uma grande sacanagem, né, pessoal? Uma grande sacanagem o município imaginar que você está praticando guerra fiscal, está simulando, está fraudando, né? A 300 quilômetros de é. distância. É, porque, ele dizer... parte, e, e, assim, porque ele parte do pressuposto que você está elidindo o fisco. Isso não pode ser um pressuposto. Isso não, pode, ser um pressuposto, não pode supor que você tem que provar. Né? É. Não, ele já parte do pressuposto que você quer enganar. Prova o contrário. Né? É, isso aí, então, é isso aí. Então, esse é o ponto. Eu acho que é, foi muito bem lembrado, a pergunta foi oportuna, porque se por um lado eu tenho direito de pagar no meu domicílio, isso é real, é, é da lei, é, quando eu, eu envio a minha nota fiscal, não tenho CEPOM, porque não me deram, porque não reconheceram o meu quarto como escritório, né? porque home office, você transforma o quarto no escritório. É, quando o município lá não reconhece e manda reter na fonte, eu vejo como uma grande inconstitucionalidade, certo? Cabe mesmo ao Supremo, deveria ser muito mais rápido isso, decretar essa inconstitucionalidade, porque o município não pode é, é, usurpar da competência né? pelo fato de eu não cumprir uma obrigação acessória. Se tem tivesse certo. uma multa, viu, Cláudia? Seria tolerável. Ó, você não cumpriu o CEPOM aqui? Você não sabia? Não, eu não sabia. Então tem uma multa. Tudo não, bem, é, uhum. você cumpriu uma obrigação acessória. Agora, falar que eu vou, de, que eu vou passar a, a ficar devendo o imposto lá também, sendo que a competência é do meu município onde está o meu domicílio, isso é de uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, inconstitucionalidade gritante. Né? Então, é, esperamos que o Supremo realmente bata o martelo nesse sentido. É, e aí, isso acabou, você acabou respondendo já outras perguntas que eram em relação ao Copom também, que veio. E tem uma pergunta aqui da Márcia. Deixa eu ver que Márcia... Está vindo uma pergunta atrás da outra agora. Você vai conseguir responder, a gente vai ter que fazer um segundo webinário. Não, vamos. Qual, é, qual a opinião do professor sobre a nota fiscal de serviço eletrônica nacional sobre a utilização do NBS? E aí eu vou até dizer uma, uma opinião minha, eu sou a favor da mudança do local de recolhimento para o local da prestação. Mas, eu sei que isso operacionalmente é praticamente impossível, né? Dada, dados quase 6 mil municípios, 5.570 municípios existentes é. no Brasil. É, mas, ainda assim, eu sou a favor e acho que a gente tem que pensar sobre isso. E uma das, uma das, uh, das ferramentas que facilitaria muito essa mudança para o local de acolhimento para o local da prestação, e aí aumento da arrecadação para os municípios menores e tal, é a nota fiscal uh, eletrônica nacional de excesso, com um padrão só, um modelo só, e a gente tem tecnologia para isso. Eu não sei, eu estava, até o maio, mais ou menos, passado, eu estava acompanhando o projeto. É, já tinha mais ou menos, acho que uns 80 municípios uh, envolvidos, já com o modelo de nota. Você está você tá acompanhando isso? Você sabe como que está? Enfim, qual a sua opinião? A Olha, Marta, tá é, na verdade, é, existe o projeto desenvolvido pela Brasf, né, a Associação Brasileira, das secretarias de finanças e fazendas dos municípios, eles é, nessa associação somente entram as capitais, ok? Então as capitais estão envolvidas com esse projeto. Tem um layout, está tudo bem, bem adiantado. É, só que são as capitais apenas. E paralelamente a isso, essa questão do próprio software mesmo do modelo, o Congresso Nacional também está andando lá com um projeto de lei para tornar um modelo, né, criar um modelo único, modelo padrão nacional para a nota fiscal eletrônica. Porque nós vamos esbarrar aqui, né, Cláudia, e, e, e aí vem de novo a questão é, jurídica por detrás da questão prática, né? É, nós vamos esbarrar, com certeza, na questão da autonomia do município. Né? Porque vocês sabem, pessoal, eu tenho, eu, a gente andava muito pelo Brasil aí, né, nas, nas aulas presenciais, e a gente sempre vai descobrindo que em cada região, em cada capital, em cada prefeitura, tem muitos interesses por detrás. Muitas empresas vivem hoje de criar modelos de nota, de vender isso com a prefeitura. A prefeitura tem interesse em ter esses parceiros. Então, quer dizer, nós temos além da questão técnica e tecnológica, a questão política. Então, assim, se por um lado há uma grande, um grande interesse que saia, eu, eu vislumbro também um grande interesse para que não saia. Ou, né, que, que a coisa continue. Interesse mas, econômico, né? Não tem é, dúvida. Interesse econômico. Mas, mas, no Brasil tem isso, né? Os interesses econômicos. Né? Tem, tem, tem. É, os parceiros. Né, Cláudia? Os parceiros estão aí. É. Então, gente, olha só. Eu concordo com a Cláudia mais uma vez. É, a gente deveria pulverizar esse imposto, ser mais transformar ele, levar o imposto onde as coisas acontecem né? tanto do ponto de vista do serviço quanto da, da, da, da, da prefeitura arcar com os custos da, né? da, da população né? os benefícios não, não, não, não. Ah, então só que aí nós teríamos que antes disso preparar com um ambiente de modelo único da nota e modelo único de obrigação acessória, né Cláudia além, é claro, né gente Modelo único de guia, né? Porque hoje você não consegue, você não descobre nem qual é a alíquota, quanto mais a guia. Não é? Então Exatamente. precisa passar por, esse, por essa padronização, e aí nós estamos prontos para pulverizar esse recolhimento. Perfeito. Bom, a gente já está faltando sete minutos. Sete minutos para acabar, mas a gente promete que a gente volta. Né? Patrocínio tem uma agenda que não é fácil, não, gente. A minha é, é muito mais fácil. A... Patrocínio muito requisitado. É, uhum. Mas eu, gente, eu, vou, eu vou forçar a agenda dele para deixar, que a gente vai marcar uma, uma, segunda, uma segunda um segundo webinar. É, eu, queria, eu queria falar um pouco também, mas acho que talvez fique para o segundo também. É, dessa questão de serviços hoje prestados com disponibilidade de dados, né, então em que usam os nossos dados para prestar o serviço e, e hoje se discute tanto mundialmente, mas principalmente na Europa, é, é, tributação sobre serviços digitais. Criação de tributos sobre serviços digitais, mas é sobre o faturamento, sobre, é sobre faturamento e não sobre, propriamente, a prestação, a prestação de serviço. Eu queria ampliar um pouquinho esse assunto com você, mas também não vamos, não, não vamos ter tempo para fazer isso hoje. Então, a gente vai ficar com uma pendência aí para vocês, que são essa, essa questão dos serviços digitais, a, a software, a ISS e CMS, e aí englobar já nesse, nesse novo webinar a parte de importação de software. Pode ser assim, Patrocínio? Combinado, combinado. Podemos marcar, Pode. sim, uma nova um novo encontro, né? Para a gente sim. tratar dessa questão, essas questões que ficaram pendentes. Estou à disposição, vamos combinar. Isso. Então, tá bom. Então, você, agora eu te, vou te dar seis minutos, seis, não, é... Quatro minutos para fazer as suas considerações é, finais e, e a gente encerra e volta. Depois eu só queria dizer para vocês que foi um prazer estar aqui, agora estamos lá com 24 alunos, foi um prazer estar aqui. É, a gente, é bom que sempre fique claro que professores é, estimulam vocês a buscarem conhecimentos. Mas a gente não tem resposta pronta para tudo, né, Patrocínio? Se a gente tivesse, a gente já falar rico já, estava ótimo, estava resolvido. Então, a, as, as questões que a gente traz aqui não tem soluções prontas. A gente estimula vocês a pensar junto conosco, certo? Vai você, Patrocínio. Legal. É, isso aí é muito importante, né, Cláudia? Eu, eu até costumo abrir as minhas aulas né, presenciais dizendo o seguinte que nós vamos discutir, nós vamos debater, nós vamos conversar, nós vamos é, discordar, vamos, né, vamos concordar com muita coisa, mas principalmente, é importante ficar claro, que não existe verdade absoluta, né, Cláudio? A gente a está gente aberto aí para as ideias, para novas interpretações, novas formas, porque nessa área, principalmente, não existe verdade absoluta. Nós estamos dando alguns caminhos, né? Só para concluir, Cláudia, é, aproveitando essa questão que você colocou da própria injustiça mesmo, olha que interessante essa questão, por exemplo, que foi colocada recentemente na lei, do, da tributação do streaming. Né? É, Netflix, por exemplo. Net, gente, Netflix, ainda que se discuta se é um serviço ou não, que também dá um webinar sobre isso, não é esse o ponto agora? Mas vamos admitir que a Netflix tem que pagar. A Netflix, eu, eu não sei onde eles ficam, tá? mas estou supondo que seja em São Paulo. Tá? Em São a Netflix está em São Paulo, ou seja, pela regra atual, ela pagaria no estabelecimento prestador que é a sua sede. Entretanto, ela, apesar de estar num único município, eu tenho certeza que ela deve ter tomadores, clientes, em mais de em cinco municípios do Brasil. O que, que cresceu absurdamente então, agora, na época da pandemia, também. Não é? Ou seja, ela está naquela cidade lá do interior do Pará, naquela cidade ela, ela recebe recursos daquele município que o cliente paga, ele, ele gerou riqueza ali, entretanto é o ISS bem. é integralmente pago, se é que eles estão pagando, para São Paulo. Então, assim, esse é um exemplo dessa, não é? dessa, dessa situação, dessa, dessa distorção do sistema tributário, certo, gente? Isso, isso, acho que fecha a nossa discussão aqui. Eu preciso agradecer demais a audiência de todos, né, Cláudia? A paciência de estar aqui com a gente, a participação, infelizmente, não deu para a gente entrar em detalhes de todas as respostas, mas eu acho que essa, esse primeiro encontro mostrou que a gente pode ter outros, né, Cláudia? Outras oportunidades de conversar, vamos, de repente, separar, é, me, por menos assunto por, por encontro, né? E a gente aborda um pouco mais e marcamos mais encontros. Estou à disposição de vocês, pessoal. É um prazer revê-los, né? aqueles que eu não conheço pessoalmente, foi um prazer tê-los aqui junto hoje. Desejo muito sucesso para vocês, muita saúde, né? Cuidem-se né? e em breve estaremos juntos. Um grande abraço a todos. Abraço, viu, Cláudio? Sucesso para você também. Pra você também, patrocínio. Um abraço. Tchau, gente. A gente vai marcar outro e vai divulgar rapidinho pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, valeu, gente. Um abração pra todos. Até mais. Tchau. Tchau.